nesse vídeo eu vou introduzir o método da média logarítmica que como já foi bastante falado é um método simples né, mas muito usado nos projetos de trocadores de calor como sabemos a taxa de transferência de calor é né, que ponto é obtida por uma equação análoga à lei de Newton do resfriamento equação muito conhecida da transferência de calor que igual a h a delta t porém na equação 33 temos o coeficiente global de transferência de calor que já considera todas as resistências térmicas encontradas dentro do trocador de calor. Ah, Para fazer a análise do método, vamos considerar as duas condições mais usadas em trocaduras de calor, que são as disposições de escoamento paralelo e contracorrente. Aqui no slide temos dois gráficos que mostram o perfil de temperatura em função do comprimento do trocador de calor, Há ah, comprimento esse que se relaciona com a distância percorrida pelo fluido dentro do equipamento. Observando os gráficos, é muito fácil perceber que os perfis de temperatura são não-lineares. Ah, temos curvas com um comportamento logarítmico. Mas a equação 33 é uma equação que relaciona a variação linear de temperatura Δt. No entanto, o que vemos nos gráficos é um comportamento logarítmico. Com isso, ao usar a média aritmética das diferenças de temperatura, estaremos inserindo erro nos cálculos. Ah, portanto, a aplicação mais adequada da equação é substituindo Δt por uma média logarítmica da diferença de temperatura, que chamaremos de ΔtML. Para calcular ΔtML, devemos considerar as extremidades do equipamento, não importa se a corrente é de entrada ou de saída ou se o escoamento é em paralelo ou em contracorrente aqui temos a análise da condição mais simples, que é para trocadores de calor de passe simples. Em ambas as configurações, paralelo ou contracorrente, a gente observa aqui nas figuras, que foi adotada a mesma convenção, com delta T1 para a diferença de temperatura na extremidade esquerda do equipamento e delta T2 para a extremidade direita. Ah, observe que, na equação para calcular ΔTml, temos ΔT2 menos ΔT1 dividido pelo neperiano de Δt2 por ΔT1. Mas, se considerássemos ΔT1 menos ΔT2, o denominador da equação precisaria ser o neperiano de ΔT1 por ΔT2. A média aritmética da diferença de temperatura num trocador de calor é dada por Δt igual a Δt2 menos Δt1 dividido por 2. Matematicamente, os valores de Δt serão maiores que Δtml, e isso implica em superestimar a taxa de transferência de calor, gerando imprecisão no projeto. No caso mais simples, que é quando tivermos um trocador de passe simples, ou seja, um passe no casco e um passe nos tubos, ou simplesmente poderíamos chamar de trocador de calor um a taxa de transferência de calor será dada por Q ponto igual a Ua ΔTML ao invés de ΔT. E aqui finalizamos o vídeo.